Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Gustavo. Oi, eu sou a Jéssica. Hoje... Vamos fazer um episódio só nós três, só os pizzaiolos originais. Antes da gente começar a falar do que, que a gente vai falar, <risos> pausa para os recadinhos. Bom, o primeiro recado é que o Nubank liberou a biblioteca de machine learning deles como open source, a biblioteca chama FKLearn, então é bem interessante para ver uma alternativa aí para as bibliotecas tradicionais de machine learning que a gente vê por aí. Tem um blog post, só fica ligado no nosso site que os links estão lá. A segunda parte é que o Intercept Brasil, com a ajuda da Open Knowledge Foundation, ganhou um prêmio internacional com uma matéria feita com dados, inclusive que eu ajudei a analisar, então eu vou deixar aqui o link para a matéria, é muito legal legal ver análise de dados, né, ajudando ao combate da corrupção no Brasil, então vale a pena conferir a matéria e parabéns para todos os envolvidos. Terceiro recadinho é que saiu o texto novo na revista do Pizza, a Gabriela César, né, ela tá fazendo uma série sobre R, vai lá conferir, já saiu o primeiro blog post e já fica a dica, se você tem interesse de escrever textos para o Pizza de Dados, a gente recebe textos de pessoas que não são só nós três, então fica aí a dica para quem quiser fazer parte dessa revista. Por último, o Gustavo fez um um post para o Data Bootcamp, chamado SQL do Zero à Primeira Consulta, então é para quem não conhece a SQL, muito bom, o Gustavo fez um, um texto super dinâmico, super divertido, vai lá conferir no Medium do Data Bootcamp. Como sempre, agradecer o Data Bootcamp pela parceria, por tudo que a gente né, construiu aí ao longo de quase um ano e meio, e falar que se você quer participar dos cursos do Data Bootcamp, fica ligado que vai ter Data Science para Todos em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em setembro, outubro novembro, respectivamente, e ainda em julho e agosto vai ter Inteligência Artificial na Prática, tanto no Rio quanto em São Paulo. Para ficar ligado em todos os cursos, vai em databootcamp.com.br e confere lá. Estamos aqui hoje, é o segundo episódio que a gente faz só nós três, então vai ser um episódio, vamos ver o que vai acontecer de novo, né? Para ma matar saudades, né? Voltando nas raízes do pizza, quando a gente não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Não Pera que aí, tem né? agora, né? É, exatamente. Bom, que eu o Bom, o tema de hoje vai ser aprender a aprender. Então, uma das coisas que a gente passa muito, né, nessa vida de tecnologia aí, é ter que aprender as coisas. E todo dia tem uma biblioteca nova, uma linguagem nova, tem tudo novo, né, basicamente. E aí fica a pergunta: como a gente aprende? a aprender, né? Como que a gente estuda, como que a gente se atualiza, o que, que a gente faz da vida, além de ficar gravando pizza e tentando falar coisas sérias, ao invés de falar besteiras. <risos> Diga por si mesmo, eu tento falar besteira. <risos> Gustavo se esforça <risos> para falar besteira. É difícil, é um trabalho duro. A primeira pergunta é como é a rotina de estudos de vocês, se é que tem uma rotina de estudos? Ainda bem que teve a condição, né? Porque... <risos> Rotina é uma coisa muito difícil A única rotina que eu tenho hoje em dia É ir e voltar do trabalho O resto é meio na base da loucura e Sabe como é ah, É. Eu costumava ter rotina de estudo Na época da faculdade Hoje em dia eu não tenho mais Hoje em dia é muito na base do feeling ah, O máximo que eu tento fazer É tentar manter uma regularidade Nas coisas que a empresa Nos cursos que a empresa ah, Pagaram pra gente fazer então a, a Globo ela fez um contrato de ensino para basicamente todos os empregados da Globo. E aí eu tento, pelo menos uma vez por semana, separar algumas horas para estudar. Mas aí é difícil. Então você estuda no trabalho, resumidamente. Tam, também. Também. Também. Porque a gente não pode só estudar as coisas que a gente é, abre e fecha aspas, obrigado, né? A gente tem que... Eu, estudo... eu praticamente estudo o tempo todo. Eu estudo no trabalho. Eu estudo com as coisas que eu gosto de aprender. Eu quero entender mais. Fora do trabalho. Eu estudo pro pizza. Então, a gente vive nessa constante de estudar coisas novas. Falou que não tinha rotina. Depois falou que estudou toda hora. Não tem não É, porque... <risos> quando alguém fala assim para mim rotina. Que você tem uma hora para começar. Uma hora para terminar. Todos os dias... Naquele, naquele dia, daquela semana, sempre. Por exemplo, 8 horas da manhã da segunda-feira, entendeu? É, seriam coisas assim. Não necessariamente é o que eu faço. Eu tento encaixar o meu minha rotina de estudo depois do de que a minha semana é organizada. Porque às vezes acontece, por exemplo, de o espaço que eu tinha separado para estudar, alguém marcar uma reunião no trabalho. Então eu preciso ajustar isso Eu faço parte da organização da Python Brasil Então eu preciso ajustar Meu horário de estudo depois do horário de trabalho para ter a reunião da organização Coisas que acontecem E que fogem ao nosso controle E eu tenho que ir ajustando Da forma que dá Não sei vocês, mas é o que eu tento fazer Vai, musa é, eu. Uh, é. Acho que eu nunca assim, tive eu, uso do pizza de dados aqui, né? Ao vivo, não. não. Ao, vivo, ao, vivo. ao vivo, on the air. No ar ah, vivo Então, eu não, não, não costumo ter uma rotina de estudos, é, desde a época da faculdade também eu nunca consegui me programar muito para começar um certo horário, terminar um certo horário. Toda vez que eu tento fazer isso, eu só fico ansioso, eu tenho um problema de ansiedade enorme e eu acabo não conseguindo fazer nada e eu tenho que fazer isso meio que sem perceber. Hoje em dia, eu acabei percebendo que, porque assim, eu adquiri o hábito de estudar o um trabalho, meu trabalho é antigo, né, porque eu estava querendo mudar de área, e aí tava estudando as coisas durante o trabalho, entre uma coisa e outra e agora eu não costumo estudar em casa, então eu realmente só estudo no horário de trabalho mesmo quando eu, tô... quando eu separo um tempinho assim, meio que sem ser planejado e pego para fazer normalmente eu gosto mais quando já, consigo, já tenho que botar a mão nas coisas né? então acaba que realmente o que eu estou estudando ultimamente não é nada muito teórico Essas são as coisas mais práticas, mesmo programação e tal que aí você consegue bater a cabeça lá e ver se funcionou ou não mas não é coisa teórica que você, sei lá, tem que fazer exercício Aí você fica um pouquinho a mais no trabalho e estuda não. no trabalho mesmo. Não, não com convocou a mais. Não. Não faz parte sua rotina. <risos> eu uso, faz parte da rotina. O fato é, ninguém, ninguém consegue trabalhar oito horas, ninguém consegue render oito horas, sabe? Então, às vezes, eu estudava, eu era, era, era, era, era tipo um descanso entre uma coisa e outra, para né, pensar em outra coisa. Mas muitas vezes vezes, está muito cansado, assim, e, e o estudo é, cansa você também. Então, nem sempre isso funciona. Então, acaba que é tipo... Cara, eu levo em consideração que parte do meu trabalho é passar um tempo estudando, e eu acho que todo mundo deveria, e todos os chefes deveriam levar isso em consideração, e deveria ser normal no seu trabalho. Agora eu vou montar um, um escritório lá em casa, e talvez então eu consiga voltar a estudar <risos> em casa. Esse negócio do cansaço é uma verdade. Eu estava conversando com um amigo outro dia sobre... O que é que torna uma pessoa sênior? Características de senioridade quando você tá trabalhando. Você reconhecer que você precisa estudar mais algum tópico é uma característica de senioridade. Você reconhecer que você precisa de um tempo de descanso também é uma característica dessas. Porque, realmente, ninguém rende. Como o Gustavo falou, ninguém rende às 8 horas do dia 100% a todo vapor. Não rola. Tem dia que você rende mais, tem dia que você rende menos. Porque a vida tem dessas, né? É, tudo bem, né, e tipo assim, o bom, assim, o, um trabalho inteligente, é, é, um ambiente bom é um ambiente que permite você, é, tipo, confia em você que você é responsável, né, pelo seu trabalho, que tipo, nos dias que você está rendendo pouco, não adianta muito você se esforçar. Tipo, forçar a barra, né? Então, você descansar mais no dia que você tá rendendo pouco, e no dia que você tá rendendo muito você aproveitar e tentar, sei lá, compensar digamos assim. E tem eu, até vou ver se eu acho, para colocar nas links assim, mas como sempre, né? Eu fico é falando de coisas que eu não tô metade, mas assim, tem até vários estudos que falam, que falam, mostram que você se trabalhar seis horas por dia o pessoal rende mais, assim, trabalha é, produz mais numa semana, trabalha seis horas por dia, é, do que trabalhando quatro, oito horas por dia, né? Então Então é, talvez é uma mudança de paradigma aí que a gente vai ter no futuro se tudo der certo não tão distante. E a minha vida, mais ou menos hoje, é, apesar de oficialmente no né, meu contrato até tá lá 40 horas, mas assim, é eu de posso falar tudo que eu trabalho seis horas por dia, se não É muito importante para nos momentos que você precisa você descansar, para nos momentos que você precisa momentos que importam, você tá afiado. Tipo, seja em reuniões cheio com o cliente, seja quando você vai aprender alguma coisa nova e como eu sou muito ansioso, eu tenho um problema no meu aprendizado. Quando eu tô demorando para entender as coisas, ou tipo para meio que ler qualquer coisa, seja aprender qualquer coisa, eu fico muito ansioso, né? Então, às vezes eu prefiro esperar para estudar no momento que eu esteja rendendo muito, que eu consigo pegar rápido as coisas, do que um momento que eu não esteja tão legal, e aí eu já vou ficar todo preocupado e tal, e aí vou demorar meses de novo a tentar de novo, porque daquela vez que eu tentei não deu certo, e aí a ansiedade é muito ruim na sua vida. <risos> Bom, eu não tenho uma rotina, pelo mesmo motivo do Gustavo, assim, quando eu penso, nossa, nosso tem uma hora, eu fico desesperada e aí nada funciona. O que eu tenho tentado fazer é fazer pomodoros, que é uma técnica de, de trabalho em que você trabalha de 20 a 25 minutos, é, sem redes sociais, sem nada, 25 minutos focados no trabalho, e aí depois, 5 minutos de descanso, e aí você faz isso, e aí tem um intervalo, assim, tem, acho que depois de 3 ou 4 pomodores, eu não lembro quantos, você pode tirar um intervalo maior de 10 ou 15 minutos, é uma coisa assim. Aí eu tento fazer isso nas horas que eu não tô conseguindo me concentrar ou que eu tô querendo focar um pouco mais. Enfim, é, quando eu tava procurando emprego, há bem pouco tempo atrás, é, o que eu fazia muito para estudar era fazer uma lista de tudo o que eu achava que seria relevante de eu estudar antes da próxima entrevista. E aí eu tentava focar por assuntos, considerando os assuntos que eram mais fáceis, mais difíceis. É, o que, que eu poderia aprender mais rápido. Então, eu fazia muito isso. Mas, assim, para mim, eu cheguei à conclusão de que o que mais funciona para estudar é escrever um texto sobre o assunto. Então, se vocês ouviram o episódio passado de Julia, saiu logo em seguida um texto meu, né, falando sobre como começar em Julia. E o texto do Como começar em Julia foi o jeito que eu encontrei de estudar para o episódio de Julia. E aí, já que eu estava fazendo. Porque daí eu começo a fazer aí eu percebo que eu estou estudando meio que sem sentido. Aí, conforme eu faço uma estrutura para escrever um texto, eu vejo vários gaps que estão, né, várias falhas ali que estão faltando e que poderiam ser adicionadas e iam ser legais, legais para um texto. E conforme eu vou buscando isso para o texto, para eu complementar o texto, eu estou aprendendo de forma muito mais ordenada, muito mais organizada. Então, às vezes, mesmo que eu não faça o texto, eu faço um script de texto para poder aprender. É... E outra coisa também, assim, é muito importante a gente cuidar da saúde mental da gente, né? Então, você que tá ouvindo a gente, se tá num clima de loucura, pausa, porque recuperar de, um, de uma coisa dessa, de um burnout, né? De uma exaustão de verdade, assim, é, é muito difícil. Então, assim, às vezes eu tento não me cobrar das coisas. Eu passei três semanas agora em treinamento e eu... Prometi pra mim que eu não ia estudar quando eu chegasse em casa. Porque eu tava exausta, eu tava muito cansada. E eu não queria me cobrar de ter que fazer mais coisa e no dia seguinte estar mais cansada. Saber parar, acho que, Gustavo, o seu recado foi sensacional, assim. Saber parar para poder estar, estudar na hora que você está bem. É, acho que é tão ou mais importante do que como estudar. Ai, que tema profundo, né? <risos> muito filosófico, filosofia de vida. Ai, meu Deus. É. Ou esse episódio dá muito certo Ou esse episódio dá muito errado <risos> Verdade é, nesses, nesses dois sentidos Eu acho que, que Vocês estão bem certos né? Tem que ter paciência consigo mesmo que vem, é, é o mesmo discurso que a gente vem fazendo Todos os episódios, né? Tem que ter paciência para estudar, tem que ter curiosidade Tem que se conhecer Ver como é que você aprende melhor a Letícia aprende escrevendo textos. Eu aprendo a fazer anotações. Então, por exemplo, desde que eu entrei no, no trabalho novo... Faço é... isso também, tá? Pois é. Não é só texto. É milhares de cadernos espalhados pela casa. É a mesma coisa comigo. É, desde que eu entrei no, na Globo, eu tava aprendendo muitas coisas novas. Então, o que eu fiz foi criar um diário técnico. Como assim? Eu abri lá no Mídia um, um rascunho porque eu tenho uma conta no Medium mesmo que não seja a minha conta principal de blog. E aí eu anotava todo dia, eu tinha um espaço pro dia. E aí qualquer coisa nova que eu aprendia, ou que eu relembrava, que eu já tinha esquecido como funcionava, de função do Pandas, conceito estatístico, modelo matemático, qualquer coisa eu anotava lá. Então, por exemplo, um dia eu fiz uma descrição baseada nos clusters que eu tinha encontrado que foi um pedaço de código que eu achei interessante. Eu anotava lá um exemplo baseado nesse mesmo código que eu tinha feito. Eu li a documentação do Apache Nifi, que é uma ferramenta que tem uma interfacezinha e permite você fazer uma série de coisas com base em caixinhas, com um clique sem precisar escrever código, necessariamente. Aí eu aprendi sobre como rodar o Apache Nifi dentro do Docker, por exemplo. Aí eu anotava isso lá. E aí, a partir disso, eu gerei vários blog posts meus Vários artigos saíram desse caderno desse diário técnico que foram coisas que eu falei assim tá agora eu preciso descobrir como fazer funcionar mas eu quero voltar para esse assunto para entender melhor para estudar melhor para fazer ele né fixar melhor na minha cabeça e aí eu voltava escrevendo nos artigos a mais pura verdade aqui é quando você tenta explicar para outras pessoas você fixa muito melhor um conceito então, como eu não fico explicando o tempo inteiro coisas para outras pessoas, eu escrevo meu blog, assim como a Letícia e o Gustavo fazem também. É, eu não sei se dá para, sei se dá para dizer que eu escrevo meu blog assim uma vez a cada seis meses, talvez né? uma vez a cada fase da lua. Assim. É... <risos> Mas é, eu ia falar que era exatamente isso, assim. Eu acho que esse negócio da, da letícia falado, do, do texto foi é exatamente o que você. O, e agora você complementou perfeitamente, Jessica. Tipo sim, vocês mataram, mataram o assunto, então eu vou parar de tu brincar. <risos> vocês falaram exatamente, você complementou muito bem. Eu acho que é aquela questão, de novo, que a gente já falou em outros episódios, tal, quando você vai explicar para outra pessoa, né? Quando você vai ensinar é o que você mais aprende. E aí, eu, tipo, diferente um pouco de vocês, não necessariamente eu é faço tanta anotação, eu tenho uns traumas, assim, da época de colégio. É assim, eu digo traum às vezes é porque, tipo assim. Com certeza, ser organizado e fazer anotações é super produtivo super bom, sacou? Mas é, sei lá, véio, eu devo ter alguns traumas e tal, o negócio de colégio eu não gosto, mais. ou se eu faço, eu faço muito pouco e depois eu continuo e tal, certo? Eu chego a anotar, então não chego a anotar tanto, mas eu faço isso, aprendo a usar, que nem a Jéssica falou, mas aí eu gosto muito também. Além de texto, de botar texto no blog, eu gosto de preparar top, eu gosto muito de participar do PyData, Data, né? Teve uma época né, que pessoal, a gente estava discutindo aqui no trabalho, né? Se a gente ia continuar usando Python, é, usar o PySpark ou se a gente, para usar o Spark, a gente ia usar o Scala, né? A linguagem Scala. Mas no final é, é mó tranquilo. É, tipo um Pythonzinho, assim. Você não, não achou? Scala não. Não, Escala, não. não? não mesmo. É tipo não, um Python funcional, não. Não. Cara, não. É, não só uma, uma linguagem diferente. Ah, não, tá. tá Peraí. É. Ainda tem toda uma. uma ainda Depende é todo um funcional e não orientado a objeto. E, aliás, ela é. Ela, é, ela é os dois, na verdade, ela é muito. Não, em minha defesa, quando eu, quando eu dei uma ah, olhada, eu ainda nem sabia aí. como é que funcionava orientado o orientado objeto então aí foi menos. <risos> <risos> foi menos tabático. Não, mas assim, é porque também, desculpa, gente, é porque com vocês, quando vocês vão aprender uma linguagem nova, vocês são devs aí vocês querem entender tudo como é que funcionam as coisas e tal. Eu só quero fazer o um exemplozinho rodar e o Spark rodar, só quero fazer o um load lá no CSV. Não, faço. Bom, tá ok. É, ninguém, é bom que ninguém tá vendo as minhas. Eu e a minha Jéssica, é. de. Pera bom, aí, que não é assim. Pera aí. Escuta aqui, querido. Tinha. Não, não. então eu vou, ah, eu vou fazer. Eu já fiz um talk do, do Pai Data aqui sobre escala. Ah, mas eu não, era, não era nada técnico. Era só convenção pessoal porque que usar escala. Bom, de qualquer forma. Eu vou, criar, não, de vou fazer fato, um texto. É porque roda na JVM. Tem várias vantagens. É, que torna a linguagem. Basicamente, assim. Só eu se fosse... Funcionais é. são boas, né? Tipo, em geral, elas são é, menos atenta falhas, falha, se não me engano, e tal. Tudo bem. Mas eu, mas eu, eu ia dizer que é fácil... Não, não, tá é, pai. O que eu, disse, eu retiro o que eu disse. pode muito bem ter sido assim, o caso, do, eu achei que eu entendi e não entendi. Então, quando eu voltar... Eu... <risos> Eu escrever um texto, compartilhar com vocês sobre o básico do escala e aí eu vou lembrar se eu estou achando fácil ainda ou não, se eu na verdade não entendi nada. Eu vou... <risos> é para vocês com essa, com essa dívida aí, tudo bem. Mas basicamente o pessoal, eles falaram aqui, né? Tipo, ah, vamos aprender, tipo, vamos usar escala então? Porque, né? Tipo, esses motivos aí que a gente falou, e aí eu não queria, né? Tipo, como o único não deve da empresa na época, né, cinco pessoas aqui no, no, no escritório, é, mentira, não era o único não deve, mas assim, que estava trabalhando com código. Aí eu não queria peidar, na farol. Eu falei, eu, consigo, eu, consigo, eu, consigo. eu falei, não, bora, eu aprendo Isso aí, velho. se vira Eu fui lá, saí correndo pra aprender depois Você não pode falar essas coisas, cara ah, é, Que expressão né? Mas é porque, eu tava, é porque eu tava com medo. Não, mas eu tava... Isso é coisa que eu botei na minha cabeça, entendeu? Eu tava com meio que com medo, sabe? Uhum. Que não tem nada a ver, gente. Não façam o que eu fiz. Mas, no final das contas, é, deu tudo certo. Ainda bem. E, ah, e bom, eu, o, o pessoal falou isso. E aí eu fui procurar. Por que, por que usar escala? Vamos ver se, se é bom mesmo e tal. Aí eu montei uma talk no Pai Data. Até hoje você não tem sobre isso. Tô devendo, faz um ano. <risos> Nossa, eu, eu escrevo código em caderno código em caderno é uma coisa que me ajuda muito. Tô aprendendo Ruby agora, e aí, tipo, pô, não entendo isso. Aí eu faço a comparação dos dois Python e Ruby, e aí coloco no caderninho pra eu sempre lembrar. Meu professor de Java falava assim, caderno não compila. Fica aí a reflexão. Pois é, eu sei, mas eu, eu gosto, eu acho que eu, eu memorizo melhor, sabe? É não, então... Tipo, se você considerar colo... que notebook em português é caderno, e ah, notebooks rodam código, caderno compila, gente. Que pulo. <risos> Mas então, eu não sou sim. uma pessoa visual, eu gosto de, de ter a coisa anotada. Eu, é o mesmo motivo, por exemplo, que eu não gosto de ter autocomplete, onde eu escrevo código. Sou, assim. contra, sou contra isso que você falou, sou a favor de autocomplete, sou contra eu, eu não ter autocomplete. Eu gosto de saber exatamente onde estão as coisas. É claro que é, tem uma é, biblioteca é como, se, sei lá, SKLearn, que cada coisa tá num lugar, e aí, tipo, não é um model ponto alguma coisa, tipo, 35. É, classes que você tem que ficar procurando lá, é, aí não dá mesmo. Mas, em geral, eu gosto, eu gosto de, de escrever para eu poder lembrar onde estão as coisas. Mas eu sou esquisita mesmo, tá tudo bem, eu aceito é. isso. Mas uma pergunta, sobre o seu caderno, uma pergunta sobre o seu caderno: você, quando você anota, por exemplo, código, que isso é mais um processo de tipo, você anotar que faz você lembrar? Ou você chega a voltar e ver as coisas escreveram no caderno? Em geral, eu volto, dependendo das coisas, mas cada vez menos. Era mais quando eu tava mais começando, que eu precisava de muita coisa para reforçar, e aí depois, por exemplo, eu tenho um caderno com coisas anotadas, e aí não necessariamente isso é usado no meu dia a dia, mas às vezes eu volto e começo a olhar as coisas que estão anotadas, eu relembro, digo assim, pô, é verdade, isso aqui eu nem estou usando, isso aqui é uma coisa mó legal de usar. E se alguém escrever no meu caderno, eu tenho um surto psicótico. Porque eu tenho... <risos> perfeitamente organizados, então... Nota mental. Cara, sério. Não escrever no Sabe caderno é da Letícia. aquela, Caralho, aquela que pessoa é que pega o seu caderno que tá mal bonitinho, aí vira na última página ou na página seguinte, e aí pega uma canetona e já fala, opa, opa, opa, me dá isso aqui, que isso aqui não é rascunho, não. É, eu já tô planejando, eu tô falando pela Bruna de novo Eu já tô planejando, que isso? Eu já tô planejando eu indo pra Irlanda visitar a Letícia E ela acordando um dia depois que eu fui embora E descobrindo todos os cadernos dela Com uma caneta numa página aleatória É nesse dia que o tempo acaba tá? é nesse Você não vai saber que, que fui acaba. eu Só vai saber que fui eu que eu acabei de contar meu plano pra você Mas era o plano perfeito é agora <risos> Mas <risos> é nesse dia que o pizza acaba. Ah. Tô avisando. Já tô avisando mas com mas gente mão. Que absurdo. Mas você sabe que especialistas... E aí eu, eu não, não tenho as diferenças aqui comigo. Tem que... Ir a Vai, Vai ter que, que procurar tô. os links depois. Como, como, eu tô igual o Gustavo hoje. Lembrando de Coisas pela metade. É, especialistas que estudam educação falam que algumas formas você fixa mais, por mais que você não goste dessas formas. Então, por exemplo, explicar para outras pessoas ajuda a fixar mais. Anotar na mão, não digitar no, no computador, mas anotar na mão, fixa mais do que você só. Ah, se eu escutar isso aqui, eu vou lembrar para sempre. Anotar a mão. A mão. Ok, na mão não, gente, é no caderno, usando <risos> isso, sua mão, beleza? Isso. Não faz bem você anotar as coisas na mão, tá bom? Evitem isso. Não é, não é saudável, você absorve o título. É, absorte, é e, e porque, no computador tem que copiar e colar. E as pessoas é. copiam e colam o um texto e elas não leem, não fixam. Aí escrevendo você tem que ficar olhando para o computador. Mas assim, estuda é uma questão. É, é, é, tem sempre pra essas mim. discussões muito interessantes que é tipo assim: as modernidades estão estragando o nosso cérebro. Porque antes, ninguém, antes de existir a escrita, todo mundo tinha que lembrar tudo, sacou? Ah, não é escrita, agora ninguém vai querer lembrar mais de nada não, bicho, porque isso é só pegar lá o livro e ler, não sei o que, tal, tal, tal. Ah, porque o Google aí vai ser, vai ser só lugar, não sei o que. Mas pra <risos> mim é o melhor jeito, assim, eu sei que é meio esquisito, as pessoas às vezes olham nos cadernos, tipo, ah, outra coisa que me ajuda muito, principalmente quando eu tô tentando entender esses temas complexos, coisas complexas, são fluxogramas. Fluxogramas são outra coisa que é minha vida, se você já viu meu texto, algum texto meu, os textos do Júpiter que eu que eu trabalhei lá no projeto, o fluxograma é uma coisa que me ajuda muito a entender como as coisas funcionam. Então, por exemplo, ah, eu pego uma ideia de como que eu faço um modelo, como que eu analiso um código, como que esse código aqui funciona, como as coisas se interconectam. Então, além dessa coisa de escrever código anotar as coisas no caderno, eu também desenho muito fluxogramas, né? Porque de resto eu sou um lixo. Mas fluxogramas, então como que as coisas se correlacionam, quem que fala com quem, quem que depende de quem. É, isso é uma coisa que pra mim funciona super bem, eu funciono muito melhor quando as coisas têm fluxogramas. Então, vamos colocar fluxogramas em documentações, gente, para né? Mostrar o fluxo das coisas, sabe? Isso é tão bom! Isso me lembra muito da minha professora de engenharia de software, que ela falava lá dos negócio em UML, não sei o quê, e aí você tinha que desenhar os casos de uso, e para onde vai isso, e pra onde vai aquilo. E por mais que não fosse a minha matéria favorita, faz muito sentido. Você entender de onde vem as coisas e para onde elas vão dentro do, do seu software, dentro do seu código e tal. Fatos, fatos. E pergunta vocês leem livros técnicos? Se sim, como é o processo? Tanto de escolha quanto de leitura? Ah, depende. Por exemplo, eu precisei voltar a estudar Pais Parque outro dia. Aí eu tenho um livro de Pais Parque. Particularmente, eu entendo melhor como escrever código quando eu entendo como a biblioteca funciona. No caso do Paispark, ela não é uma biblioteca feita o Pandas que tem um paradigma tradicional, tranquilo de sequencial. Né? O Parque, ele te, te dá possibilidades muito boas com relação à distribuição dos seus dados. E como eu gosto muito dessa questão de distribuir os seus dados em várias máquinas, gosto muito da teoria por trás disso de sistemas distribuídos. Eu gosto de entender como que o Parque se estruturou para ser o que é hoje, para poder conseguir escrever códigos melhores. Aí eu vou atrás de um livro. A mesma coisa com o Python. Eu tenho uma cópia do Python Fluent, um PDF do Python Fluente, que quando eu sinto necessidade de entender algum conceito um pouco mais rebuscado, mais complexo, algum conceito que eu não entendo, eu vou atrás. Mas a maioria das minhas referências nem são livros técnicos, são... Muitos blog posts que as pessoas escrevem, pessoas que passaram por situações parecidas com o que eu tô passando, e aí de vez em quando eu procuro algum artigo quando eu preciso de alguma coisa muito específica, porque livro hoje em dia tá muito caro, e eu não gosto de piratear livro. Complicado isso. Não façam é isso. É muito feio para gerar qualquer coisa, né? E, é. é. Muito feio. É legal, mas... Muito feio. Vocês estão vendo é. a cara que o Gustavo tá fazendo. Não sei, não, não me entrega, não. Estava sem, sem levar os nossos ouvintes pro lado negro da força. Oi, por isso que eu tô... O que que eu tô dizendo? Eu tô falando, não piratei. Esse é horrível. <risos> é engraçado, eu saio pegando um monte de livro, eu gosto de pegar vários livros de graça, né? Porque eu preciso dar uma olhada nele pra ver se ele é bom. Aí, normalmente, eu passo por uns cinco livros, assim, eu odeio todos eles, assim, tipo, já dou uma olhada... Por alto, assim já vejo, esse aqui não é exatamente o que eu quero. Porque a questão do livro, não é para mim, livro de educação em geral e, e cursos e etc., não é que tem, tipo, os um, que são bons e os que são ruins. Tem os que são no seu estilo e os que não são no seu estilo, sabe? Tipo, tem vários jeitos diferentes de aprender as coisas, né? Cada um, cada um de nós tem um jeito, tipo, que encaixa melhor, sabe? Então, tipo, por isso que numa turma sempre vai ter gente que vai estar tá, tirando nota alta, porque. Pô, o professor está falando, a professora está falando do jeito que é perfeito para aquela pessoa entender. Mas aí tem a galera lá atrás que, às vezes, é, é, que tem tanta capacidade quanto, se não mais, que não consegue entender é, porque o jeito está sendo explicado, ou às vezes a velocidade. Então, às vezes, assim, quando a pessoa fala devagar, eu não consigo entender a pessoa tem essa dificuldade. Então, quando a pessoa fala devagar, eu não consigo prestar atenção que ela está falando, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu prefiro... Tipo, vi os vídeos em 2x e fica entendo melhor. Mas com relação aos livros. É é assim, é Letícia. É, não faz essa cara de coisa. Eu não, eu não consigo, tem condições. É mó bom, só que depois, quando você conhece pessoas na vida real, você percebe que a voz delas é muito mais grossa. Né? Porque você é que toma 2x, a voz fica fininha, aí fica muito estranho. Você acha que todo mundo tem voz fina alô, alô, alô. é por isso que ninguém me reconhece. Porque todo mundo me ouve em 2x. Exatamente, todo mundo me ouve em 2x, então ninguém nem sabe que eu participo do pizza, né? Porque eu em 2x é basicamente, já fundo a minha frase, né? Assim, um, segundo, um segundo, só... E aí volta a Letícia pra lá. Curiosidade nesse aspecto, eu... Nos primeiros episódios, não dá pra escutar em 2x, porque eu falo muito rápido, normalmente. Aí o Avelino chegou pra mim e falou assim, dá pra você falar mais devagar, porque eu gosto de ouvir podcast em 2x, e o Pizza eu não consigo, e a culpa é sua, porque eu entendo todo mundo, menos você. eu Mas falei, assim, é aí é o porque... podcast já é em 2x. É, aí eu virei não. assim, é eu falo em 2x, aí você tá querendo escutar em 4x, não dá. Mas é porque, tipo assim, não teria problema nenhum se fosse um podcast só da Jéssica falando em dois x sacou? Porque aí ela assusta. O problema é que tem a Letícia falando em 1x, eu falando em 1.75 e a Jéssica falando em 2, sacou? <risos> Mas eu, eu, eu demoro muito para achar um livro. Se é que eu acho um livro que é do meu estilo, assim, que eu vejo que é escrito do jeito que eu gosto, que, que eu gosto de ler. E eu não sei, assim, eu não sei escrever o jeito que eu gosto de ler. O jeito que funciona pra mim é aquela tipo de coisa, só dando uma olhada que eu consigo perceber né? se ah, isso aqui tá funcionando, isso aqui não, tá, não vai funcionar e tal. Então é bem complicado. Então, várias vezes já gastei grana em livro para pegar, abrir ele e falar, eu compro muito livro digital e tal, saca? Então já, já gastei, já comprei vários livros que eu achei, nossa, é sensacional, é sensacional! O índice desse livro aqui. Tá, maravilhoso, tudo que eu preciso. Aí tá, eu vou ler do jeito que está escrito e falo, hum, vontade de dormir. E, e não dá, velho, não dá. E não dá, velho. não dá. Aí quando não tem livro, eu procuro aprender não, livros técnicos, né? Quando não tem livro técnico daquilo que eu preciso, eu procuro, procuro aprender na internet com tipo, blog posts e, tipo, passo a passo assim, tipo, tirando dúvidas mesmo. Isso é como vida. Tipo, não, tá bom, não tem como aprender, deixa eu descobrir aqui, tipo, qual que é o, sei lá, os passos que eu tenho que fazer nesse negócio. Ah, importar um CSV, beleza, aí tipo, putz, não sei importar o CSV. Aí vou lá, procuro no Google e aí vou quebrando a cabeça, assim. Que é um jeito muito mais difícil que se tivesse um livro bem-vindo, né, pra, né, explicar as coisas. Mas, é, Googles, resumindo. Eu gosto de ler, em geral, mas livro técnico pra mim não é ler e estudar. E aí eu tenho essa dificuldade. Faz, que... faz. Pois é, mas as pessoas, eu, eu falo assim, ah, eu gosto de ler, as pessoas, ah, eu também, eu só leio livro técnico, tipo. Não, eu gosto daquela ficção bem aleatória, sabe, que eu tô lá no Mundo da luz. E sim, sim a Crônicas de Gelo e Fogo, tô falando de você. É... <risos> Mas, então, essa é a primeira dificuldade, assim, pra mim, normalmente, para pegar um livro técnico, eu tenho que falar assim, vou estudar, aí eu vou sentar e vou ler um livro técnico. Aí vem o meu segundo problema, que é, eu não consigo ler um livro técnico do começo ao fim. Eu sei que é uma coisa em mim. Aí essa semana. Não, essa... mas é o é, que eu estou dizendo assim. É, o que eu estou dizendo você... é ótimo. É, é, exatamente. A gente tá fazendo de gesticulando aqui. Mas não é um problema seu. Só que eles normalmente, tipo assim, já é difícil. Se eles são feitos para ler do início ao fim, já é difícil ter um livro técnico fim. Normalmente eles não são feitos para ler do início ao fim. Tipo, eles são feitos então, para você consultar e, sei lá, assim. Pois é, mas eu sou acostumada a ler ficção. Então, para mim, se eu não leio o livro do começo ao fim, eu não li o livro. Aí essa semana eu estava falando com o Luciano Ramalho, beijo, Luciano Ramalho, que ouve a gente. É o autor do Python Fuller. Uhum. E aí, aí, ele falou, aí ele falou que ele tem milhares de livros e que ele folheou a maioria. E que isso é muito importante e tal. Então isso foi uma coisa interessante, assim, porque eu leio capítulos aleatórios, mas aí eu sinto que eu não estou aproveitando o livro do jeito que ele deveria ser aproveitado, sabe? Não, mas você está aproveitando ele mais do que ele deu, do jeito que ele deveria ser aproveitado, que você está aproveitando do seu jeito. Sabe qual é um dos problemas? O Goodread. Porque daí eu quero marcar no Goodread que eu estou lendo, e se eu não leio do começo ao fim, eu não li o livro. Então, a gente, a gente não pode. Usar o Goodread, que é livro Técnicos. Ou você pode só parar de usar o Goodread, só não é uma vez. Não, tá não, não, é uma opção. Não é uma opção. É, oh, mas assim, é a única eu... essa rede social que me representa. <risos> mas assim, o. Como eu passei muito tempo, eu passei um tempo bom, assim, querendo mudar de área, né, Entra, entrar para essa área de tech, aí, né? de quem não sabia programar, até conseguir um, um, um emprego em TI, né, eu passei muito, muito tempo lendo só é, livro técnico, né, e aí quando eu vi, queria voltar a ler um livro mais geloso, eu, eu me sentia muito cansado, porque ler para mim cansa, normalmente, e aí o livro técnico já ficava cansado, ah, agora eu vou ler um livro pra relaxar, eu ficava assim, pô, eu ficava assim, poxa, é... tô meio cansado não quero mais ler nada não quero fazer outra coisa sabe e, tipo você que costuma ler os dois como é que você lida com isso assim tipo você tem isso você... então eu leio um de cada em conjunto por exemplo eu leio todo dia antes de dormir e no fim de semana quando eu acordo tipo o horário que eu mais gosto de ler é na hora que eu acordo no fim de semana e aí esses horários são meus horários sagrados não tem livro não tem livro técnico que entra nessas horas porque é o meu horário de descansar o que eu tenho me forçado agora é a ler livros é, não técnicos, né, ficção em inglês. Que aí me cansa e eu tô tentando treinar o meu cérebro para isso. Meio que eu tô vivendo num país, né, que só fala inglês. E aí não, não tô comprando muitos livros em português aqui. E, mas eu tenho me, me forçado nisso e isso é, tipo, o meu horário de livros não, não técnicos. O que eu tenho feito agora, eu tenho uns 20 minutinhos que eu fico no trem para ir o trabalho. E aí eu tenho lido no trem coisas técnicas, coisas um pouco mais técnicas e quando eu vou estudar, né, sentar para estudar, assim, mas eu não, eu tô pegando agora focadamente, assim, tem algumas coisas que eu sei que eu quero estudar e que, e que eu quero, né, focar, então eu tô, eu tô pegando livros técnicos, mas pegando, assim, frases que eu acho que vão encaixar com o que eu tô estudando, entendeu? Tipo, outras coisas que não necessariamente um livro vai me responder, mas eu vou conseguir usar aquilo como base para o que eu tô estudando. Faz sentido alguma coisa que eu falei? Faz muito sentido com relação a não ler o livro técnico inteiro do começo ao fim. Mas ler os, os pedacinhos faz sentido com não ler o livro técnico inteiro. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas que leem um livro técnico como quem lê ficção científica, como quem lê romance, como quem lê Coisas não técnicas, sabe? Sabe qual é o problema? Hum. Tem muita, muitas pessoas, não vou falar gênero, muitas pessoas arrogantes que falam que fazem isso para te diminuir. Ah, ignora, né, gente? Tempo. Pois é, mas eu, por muito tempo, eu fiquei com essa sensação, sabe? De que, ai, gente, eu não tô lendo um livro técnico, porque eu não li isso aqui. E aí a pessoa leu dois capítulos e fala que leu o livro. E aí eu tô lá no capítulo 15 e tô achando, me culpando, porque eu não li, tipo, até o final, sabe? Então, pessoas que estão escutando que fazem isso, vão na humildade. Pessoas que estão escutando que não fazem isso e se sentem mal igual eu, tá tudo bem. Ninguém faz. É isso. É. Desumilde. Diz Desumilde Diz <risos> essa galera. Eu acho que a gente pode acabar o episódio por aqui agora. Uou! Palminhas. Cara, todo episódio que a gente vai conversar, velho, acaba meio que um episódio motivacional. Vocês já perceberam isso? Não sei se é de propósito, velho. Tipo não é de propósito, né? Eu acho não. que é porque a gente, a gente sempre fez isso, nós três, se motivar, se cuidar. N nossas conversas, são nossas conversas... sempre foram motivacionais, né? Sim. <risos> Vamos tentar não surtar. Tipo, não, Gustavo, vai lá, força. Vai lá, Letícia. Vai que consegue. dá. Vai que isso, dá. Jéssica, segura mais um dia. Sempre é assim, Sempre por, vocês aí, aí. Sempre por aí. Isso aí É isso aí, pessoal. Vocês precisam de um grupo de, de, de amigos que te dê suporte, como eu e a Jéssica e a Letícia. Nos damos. Então, mim, é um abraço, assim, manda um alô no Twitter, que a gente manda lá um gif do animal de... Não, GIF, então, gente. Se vocês estão <risos> precisando de GIF, Letícia e Jéssica são as pessoas certas, velho. Sinceramente, pronto. <risos> Mas peraí, vamos fazer uma última perguntinha aqui pra encerrar. Como vocês lidam com a quantidade absurda de coisas que a gente tem pra estudar e que a gente quer estudar e que todo dia vem nova no Twitter, porque agora isso aqui tá trending topics. Eu tomo cerveja. <risos> Não, mas assim eu desencanei. A minha solução foi desencanar total, assim. Tipo, eu não sinto mais que eu tenho obrigação de saber tudo. Eu não tenho mais tempo para ficar estudando 24 horas por dia, que era o que eu, meio que o que eu fazia. Tipo assim, meu tempo todo, quando eu tava querendo mudar de, de, de carreira, era meio que dedicado a estudar coisas, né? Não tem como você manter isso por muito tempo, é muito estressante. E agora, principalmente, que eu tô trabalhando, é, às vezes eu tenho que fazer coisas além de só tentar entender as coisas, né? E aí, eu desencanei. Tem mil coisas que eu ainda queria aprender, que eu pode ser que eu nunca vá usar, e eu ainda mesmo assim quero aprender mesmo que eu não vá usar. Mas eu desencanei e é priorização. É, tipo, é, a priorização. É uma questão de, de tá, eu vou estudar isso agora, porque eu vou usar isso aqui, super quero aprender, mas talvez não seja o um momento. Então, se eu vai ser um tempo livre. Normalmente no tempo livre eu tô cansado demais pra estudar qualquer outra coisa e então, tô Aí eu nem estudo. Eu não me sinto mal de não estar estudando, porque eu sei que aquela hora é aquela e eu também não quero mais saber, então pronto. <risos> eu sigo mesmo a filosofia do Gustavo um pouco diferente, porque, por exemplo, eu prezo muito pelas minhas horas livres, e aí bota livres entre aspas, que são as horas que eu estudo outras coisas, porque eu não estudo só código e programação e técnicas de ciência de dados. Eu tô tentando aprender a tocar o ukulele, eu tô tentando aprender a tricotar, eu tô tentando criar um jardim com uma hortinha. Então, tipo, essas coisas também são coisas que eu não manjo e que eu tenho que aprender e sentar pra praticar, pra estudar, pra ler sobre, pra ver a aulinha no YouTube e por aí vai. Então, tipo, o segredo é, tipo, você cria uma lista de prioridades e aí as coisas que você quer aprender e as coisas que você precisa aprender estão ali meio pau a pau no topo, sendo que as coisas que você precisa aprender vêm antes. E as coisas que você ouviu falar alguma vez e que talvez você deva aprender ficando um pouco mais embaixo. E isso tem que encaixar com o sua vida abre e fecha aspas pessoal? Que é todo outro aprendizado da vida. Por exemplo, tocar um instrumento. Aprender a fazer uma, um prato legal, entendeu? Tipo, uma macarronada com um molho diferente do que você está acostumado. E tudo isso requer tempo. Então, você tem que se dividir muito. E não se cobrar pra saber tudo o tempo todo é uma excelente receita. É difícil, é quer prática, mas começa que dá super certo. Eu faço listas que eu nunca vou cumprir. É, eu também. É isso. Ai, nossa, que assunto legal. Eu anoto ali, tipo, nossa, gostaria muito de estudar esse assunto. E aí ele tá na minha lista, então, tipo, ele já saiu do meu, da minha cabeça, do, da minha memória RAM tá lá no HD externo. E aí, beleza, um dia, na hora que eu quiser, eu volto e olho, assim. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu faço que eu, que eu acho que ajuda pelo menos a te deixar contextualizado, mesmo que você não esteja necessariamente é, a par de tudo, encontros, eventos, palestras, tanto no YouTube quanto eventos mesmo. O que sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa pra aprender. E aí você... É, consegue, pelo menos, ficar a par do que que tá acontecendo, sem necessariamente ter que investir tanto tempo, assim, para estudar. E sempre tem, assim, um, um evento, não necessariamente tem de data science, mas você vai num evento de programação, ou num evento de, sei lá, o quê, sempre aparece alguma coisa interessante. É, eu gosto muito, por exemplo, de coisas que não são necessariamente relacionadas à tecnologia, como gerenciamento, gestão, organização, esse tipo de coisa. E aí, acaba que sempre tem alguma coisa que você consegue aplicar na sua área, também, então... É uma das formas que eu fico atualizada Mas sem estar muito atualizada Porque eu não estou estudando isso De fato, são part é participar de eventos Eventos são muito bons Porque quando você ouve uma explicação de 30 minutos ali Sobre uma coisa, por mais superficial que seja quando você vai depois olhar com calmo, você já entende muito mais rápido. Por mais que você nem lembra né, da explicação. Então, eu senti isso muito quando assisti a aula. Eu não gostava de estudar antes do professor dar matéria, ou da professora dar matéria, porque eu sentia muita dificuldade de ler de início. Depois que eles, depois que a, que a professora explicava, eu conseguia chegar e ver com muito mais tranquilidade, com muito menos tempo. daí né? diminuí bastante minha ansiedade de demorar para aprender as coisas. O evento é ótimo, né? Você contar networking, né, okay, essas coisas... Realmente, concordo 100% com você. E voltando na questão de cuidar da nossa cabeça, eu tive um momento de exaustão bem grande e eu gosto muito de ler, eu sempre li desde criança, muito, e eu tive um momento de exaustão cerebral <risos> e eu fiquei um ano para voltar, começar a pegar em livros de novo, começar a me sentir confiante para voltar a ler coisas que nem eram técnicas, eram coisas que eu só. Queria ler de novo, criar o hábito Então a gente tá falando aqui de tudo Mas sempre lembrando da gente cuidar da nossa cabecinha, porque quando ela pifa Oh, meu bem, demora Demora para voltar É, tipo assim não tem, não tem nada de errado em não estar 100% Sabe, tipo é. o, o Não estar 100% é normal você normalmente não está 100%, normalmente. Então, assim, tem que ser realmente uma conjunção de muitas coisas acontecendo você está 100% assim de, de render, de pensar e tal. E uma coisa que te ajuda muito a, a passar por essas épocas difíceis é saber que não tem nada de errado você está passando por uma época difícil. E isso você tem que ter paciência. E não só paciência, né? Mas, assim, é importante ter paciência e, e, e ser gentil consigo mesmo. O importante é buscar felicidade. A dentro, a do nosso dar. coração. A gente vai ter dois. <risos> <risos> é, do episódios realmente. Não, episódio. Essa é última parte <risos> que estamos estou Mas assim, Gente, vou lá história para Todos estamos satisfeitos também. Eu, eu pelo menos, estou muito satisfeito com a minha vida, apesar de estar cansado, né? tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Uh, o tá não está, mas a Jéssica fez um. Fez não, um... Eu, eu quero falar uma coisa. Você está que... também? Não, não, eu tá tô, tô falar. super feliz com a minha vida. não, uh, todo mundo tá, tá feliz, feliz, feliz, mas assim, se você, tá não, se, você pizza, se você está ouvindo pizza, se você não está feliz, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá não, tudo bem. Tá tudo e bem. cada é dia tá um de um jeito diferente, então arrume um grupo de amigos que no dia que você está querendo mandar tudo para aquele lugar, você pode mandar com seus amigos, seus amigos vão te dar aquele abraço virtual e tá tudo bem. Mas a gente esqueceu de falar um jeito que a gente aprende a gente não comentou, que é o jeito mais importante, que é o fazer um podcast. Você faz um podcast e todo mês você vai ter um trabalho do diabo, para pensar em tema, estudar o tema, fazer pergunta, investigar o, o candidato. Tem um milhão de coisas para você estudar, tem que estudar toda a parte de infraestrutura. Então faz um podcast que você vai ter trabalho pra caramba. E muito estudo pra fazer. Muito estudo pra fazer. <risos> Bem empático nesse quesito. Além de tudo que você já estuda no seu dia a dia, todas as coisas que você já não entende direito, você ainda vai ter muita coisa pra estudar. É ótimo. Segue esse conselho. Faça um podcast e vocês é cansado você também. <risos> Gente, é ótimo, super eu recomendo podcast mas, mas pra mim, sinceramente Pra mim, eu faço, eu faço uma coisa Que nem Jéssica, nem Letícia fazem que, eu, que torna a vida de podcast Muito mais fácil, velho O segredo do podcast, gente, é você arranjar Duas pessoas que são muito melhores que você que elas basicamente vão te carregar Nas costas, sacou, velho? E vai tirar muito peso em cima de você, assim, assim tranquilo Então fica essa dica aí pra, pra quem tá querendo começar um podcast aí, então Bom, pessoal, eu vou encerrar depois dessa. Sim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda, terceira versão do episódio Só Nós Três, né? Mas a primeira não conta. A primeira foi um piloto. É. E a gente estava conversando aqui sobre como é difícil aprender a aprender, né? E como que as coisas ficam sobrecarregadas. E nem sempre a gente tem tempo de falar sobre isso, né? Sobre como estudar, como fazer parte... Dessa massa enorme de programadores e cientistas de dados. E essa pergunta que gerou esse episódio, a gente recebe o tempo inteiro. Nossa, qual curso eu faço? Por onde eu começo a estudar? Meu Deus, tem muita coisa. E o que, que eu faço agora? E qual é o melhor jeito? A gente e pergunta no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn... Deixa LinkedIn. eu contar uma coisa. Não sei se a gente sabe Não sabemos <risos> A gente tá tentando só Então a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível Mas não tem um caminho certo o... A única coisa que é certa é que você tem que Aprender qual que é o melhor jeito de aprender Ai que bonito Fechei esse ah, episódio Então tá bom Beijo galera, a gente vê vocês no próximo Pizza de Dados Tchau, tchau. tchau, tchau.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 piratiar livros da minha vida, nunca mais vou fazer isso. <risos> Melhor frase da vida. Gente, é muito feio piratear livros.